Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco C6 Bank, que lança modalidade de investimentos atrelado ao cartão de crédito. Agora você pode ter limite no seu cartão de crédito e ainda rendendo 102% do CDI, a maior plataforma de investimentos atrelada ao cartão, que dá o limite e rende 102%. Para seus clientes de cara com liquidez diária. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje.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 102% do CDI exatamente como acontece com o Banco Inter que rende 100% do CDI o dinheiro atrelado ao cartão de crédito e o Nubank que o dinheiro na conta rende 100% do CDI mas no cartão de crédito o Nubank não rende nada o dinheiro por Nubank você para de ganhar o investimento mas você fica com o um investimento atrelado ao cartão nu tá certo já no C6 Bank, o limite investido com liquidez diária passa a ser 102% do CDI e o limite que você colocou pode se transformar em limite no cartão de crédito. Vamos acompanhar o que a assessoria de imprensa do banco diz e depois eu vou fazer um teste investindo no CDB+ do Banco C6Bank. C6Bank lança o CDB que permite aumentar limite do cartão de crédito. Novo produto de investimento disponível para pessoas físicas, MEIs e PJs, tem rendimento 102 do CDI e liquidez diária. São Paulo, 3 de maio de 2021, o C6Bank acaba de lançar uma nova opção de investimento que converte o valor investido em limite no cartão de crédito do cliente é o CDB cartão de crédito. A conversão será de um para um, ou seja, a cada um real investido, o novo CDB um real será concedido no limite do cartão. O certificado de depósito bancário CDB são títulos de renda fixa emitidos por uma instituição financeira. No vencimento, o banco devolve o dinheiro investido e remunera o investidor com uma taxa pré-definida, no caso CDB Cartão de Crédito, o rendimento é de 102 do CDI. A nova opção também tem liquidez diária e o resgate parcial ou total do investimento leva até dois dias úteis para cair na conta do cliente. O CDB Cartão de Crédito já está disponível para pessoas físicas, microempreendedores, individuais MEIs e pessoas jurídicas, que usam o aplicativo do C6, na plataforma iOS, para quem usa o aplicativo Android, ele estará disponível a partir do dia 10 de maio. A aplicação mínima é de 100 reais e o valor limite que o cliente poderá adicionar é de 10 mil. Não há valor mínimo de permanência. Para acessar o produto, o cliente deve entrar no app do C6 Bank, clicar em opção investimentos, depois em renda fixa e buscar por CDB cartão de crédito. Caso seja o primeiro investimento, será solicitada a assinatura do termo de adesão. Se o cliente não tiver disponibilidade do crédito C6 Bank, ele receberá uma notificação dentro do aplicativo para declarar o aceite no contrato do cartão e a opção de crédito será habilitada automaticamente. O limite de crédito adicionado ao cliente será proporcional à quantia investida no CDB, se o cliente tiver 5 mil investidos no CDB, se o cartão de crédito decidir resgatar 2 mil, o novo limite será 3 mil. Por exemplo, né? se o cliente tiver é, dívidas no cartão de crédito, o valor investido no CDB, cartão de crédito, será usado para quitar a fatura. Isso ocorrerá quando a fatura tiver passado 3 a 5 dias da data do vencimento. Desde o lançamento, o C6 Bank vem incrementando sua plataforma de investimento com opções para todos os perfis de investidores. Pelo aplicativo, é possível comprar e vender ações na Bolsa Brasileira com corretagem zero, aplicar em CDBs, fundos de previdências, fundos de investimento imobiliário e em mais de 190 fundos. a ah, desde CDBs com aplicação mínima de 20 reais e liquidez diária até fundos de investidores qualificados com aplicações financeiras em valor igual ou superior a 1 um milhão. Portanto, tá aí para vocês a novidade do C6 Bank, lembrando que o valor mínimo para investir neste CDB cartão de crédito do C6 é de 100 reais, e o valor máximo é de 10 mil reais, ok? E aí você terá o limite atrelado ao cartão de crédito. Isso significa o quê? Significa que... Se você atrasar a fatura do cartão do C6 Bank e passar de 3 a 5 dias atrasados, o C6 Bank retira o investimento que está atrelado ao cartão de crédito e quita a sua fatura desde que esteja atrasado, tá ok? Se venceu no dia tal e você pagou em dia, o seu limite continua o mesmo e os seus investimentos continuam rendendo 102% e daí agora eu vou fazer em loco o meu investimento nesse fundo CDB cartão de crédito CC clicando então no menu renda fixa vai abrir para mim então a opção CDB cartão de crédito a primeira opção que apareceu para mim foi CDB cartão de crédito nível 1 ou seja risco baixo tá certo vou clicar aqui e vou colocar então o valor que eu tenho disponível na minha conta do C6B. Eu posso clicar em contrato CDB, contrato, cartão de crédito e ler todo o contrato. E depois clicar em declarar que eu já li todo o contrato, tá certo? Vou clicar em continuar e em seguida eu vou colocar o valor que eu quero, tá? O valor máximo que eu tenho aqui... É 10 mil reais. Então eu vou colocar o valor máximo de 10 mil. Se eu colocar para vocês, por exemplo, por exemplo, eu poderia fazer isso, tá? Então eu posso até 10 mil, mas eu vou colocar aqui o valor de 9500 para a gente poder fazer uma simulação, tá bom? Validar o token, ok? Valida o token e o dinheiro vai estar então no meu CDB. Então o valor adicionado foi de 9.500 então eu vou ter o meu limite já atrelado ao cartão de crédito com o C6B. E o C6, ele manda uma informação que o seu investimento no CDB é, foi realizado com sucesso, tá certo? E aí eu posso retirar em até dois dias esse valor também, tá bom? Bem, gente, viram como é fácil? Basta você fazer o investimento e ter aí o limite atrelado e o seu cartão passa a ter outro limite agora de crédito junto à plataforma do C6. Leandro, isso que você fez... Você fez para realmente aumentar o seu limite de cartão? Não. Eu fiz para mostrar para vocês que é possível fazer. No entanto, logicamente que eu não vou deixar meu dinheiro atrelado a esse fundo de 102% CDI, uma porque eu não preciso do cartão de crédito com esse limite, uma porque também eu tenho outros cartões de crédito com limite que não é atrelado ao investimento. Para quem não tem um cartão de crédito, para quem não usa o cartão de crédito, é, com frequência, ou que o C6 Bank não te ofereceu um cartão de crédito, apenas débito, é um processo que você pode começar com eles, baseado ao investimento, e assim começar a criar um relacionamento, um vínculo com a instituição, e poder, então, futuramente, o C6 Bank ofertar limite de crédito, entregando para vocês, então, através do banco. né Agora, caso você já tenha um cartão de crédito, e queira fazer isso, você terá aí apenas 102% do CDI com liquidez diária, sendo que no C6 Bank você tem outros tipos de investimentos melhores que 102% do CDI, tá? Então é bom fazer uma reflexão referente a isso. No entanto, o cartão standard do C6 Bank não cobra anuidade nenhuma e você pode inclusive solicitar cartões adicionais sem pagar anuidade por isso, tá certo? Já o cartão Black do C6 Bank a partir de R$ 5.000 de limite no cartão, já é possível pleitear o cartão Black, o Carbon do C6 Bank. No entanto, o cartão ele tem anuidade 12 parcelas de R$ 85,00 e 6 cartões adicionais inteiramente grátis. Além disso, o cartão Black do C6 te dá 4 acessos junto à sala VIP do Programa Lounge Key para você e para os 6 adicionais inteiramente grátis, tá certo? Caso queira pedir 7, 8, 9 cartões, você pode, só que você vai pagar anuidade para os cartões adicionais é, após o sexto cartão, tá certo? Também os cartões te dão acesso grátis à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulhos também, além do Lounge que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? A pontuação do cartão do Black vocês que é 2.5 a cada dólar gasto e os pontos nunca expiram, tá certo?